Vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert chega agora com mais informações pra gente do setor policial, porque teve gente presa aí por tráfico de drogas, A Albert. Oi Ana, bom dia para você mais uma vez, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, ontem por volta das 10 horas né, da noite, a Polícia Militar estava em Rondas, na Vila Aro, aqui em Transagô, se deparou com um homem, esse homem estava em atitude suspeita, e aí a hora que ele viu as viaturas aí, né, a hora que ele viu as motos né, da Getan, aí que ele demonstrou aquele nervosismo mesmo, viu? Aí a polícia foi atrás dele, foi abordar ele, ele saiu correndo, mas a polícia conseguiu abordar, e durante busca pessoal, os militares localizaram em um dos bolsos uma latinha contendo 19 substâncias ao crack. Estava tudo embalado, tudo pronto aí para comercialização. Ele confessou que vende esse entorpecente no valor de 10 reais em um bar também muito conhecido ali pelos policiais. Os policiais sempre fazem batidas aí nesse bar aqui em Traslagoas. Ele foi preso, encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e ficou aí também à disposição da Justiça Ana Cristina. E a gente continua falando das ocorrências né, das últimas 24 horas. Agora, uma mulher de 54 anos que teve a bicicleta, teve o celular e o ventilador furtados em sua residência. Esse fato aconteceu no Jardim Carandá. A vítima registrou esse boletim ocorrência na terceira delegacia de Polícia Civil. Ela disse que estava na frente da residência dela, disse que chegou do trabalho, né, ficou um pouquinho ali em frente da residência e decidiu se ausentar um pouco para ir até um bar ali, comprar ali um, um refrigerante, e aí na hora que ela voltou, Ana, o que, que aconteceu? Ela se deparou, né, que tinham roubado aí os pertences dela, em depoimento ela disse que sempre tem uma mulher que vai à casa dela pedir água, né, e aí ela gentilmente dá água, diz, diz que é toda semana, né, pede alguns produtos, ela, nesse dia essa mulher também acabou passando, né. Ela suspeita que essa mulher que sempre vai até a casa dela para pedir algo aí esteja né, olhando aí, ficou de olho aí para aproveitar a oportunidade e furtar aí os pertences dela. Ela registrou o boletim de ocorrência na terceira delegacia de Polícia Civil aqui em Três Lagoas, Ana né, Cristina.